Com um o nascimento prematuro, no final da década de 1970, o punk português reabilitou-se e revitalizou-se nas franjas da cena musical ainda na primeira metade dos anos de 1980. trouxe também uma nova clientela aos antigos bares das zonas históricas de Lisboa. Nesses espaços paravam góticos, heavies, vangs e rockabilis e skinheads. Uns miúdos de cabelo rapado e tendência para brincadeiras violentas que se divertiam a partir garrafas e a ameaçar quem passava. Depressa a diversão passou para espancamentos gratuitos, esfaqueamentos e assédios dirigidos àqueles que consideravam a degenerescência da sociedade. Punks, heavies, homossexuais, pessoas racializadas e militantes de esquerda. Tentavam colonizar os espaços onde havia música ao vivo. Invadiam concertos punk para causar confusão e ser o centro das atenções. O desconforto era patente, e os abusos cada vez mais recorrentes. Os problemas e as agressões repetiam-se uh, sem consequências de maior. As águas temavam em não se separar. O assassinato de José Carvalho, a 28 de outubro de 1989, enquanto tocavam os censurados de João Ribas dentro da sede do PSR, traçou finalmente a linha, a sangue. Os dois mundos chocaram finalmente, embalados pelo punk. Este é o mote da terceira parte da investigação anatomia de um homicídio chamada Desde pequeno somo de um veneno trazendo uh, o verso dos Pesticida escrita por mim e pelo Ricardo Cabral Fernandes. Também nesta edição a nossa jornalista Isabel Lindin traz uma entrevista a Simon Coff Ministro da Comunicação, Justiça e Negócios Estrangeiros de Tuvalu um arquipélago no Oceano Pacífico que está em perigo de desaparecer engolido pelo mar devido aos efeitos das alterações climáticas. Temos também um ensaio da professora historiadora Ana Lucia Araújo, que nos pergunta se é possível reparar o passado no espaço público. Araújo faz o balanço das exigências por reparações em relação ao colonialismo e à escravatura, que explodiram na opinião pública desde a morte de George Floyd, mas cuja história e as próprias reivindicações podem ser traçadas até os anos 60 do século passado como se reclamam então locais públicos que foram, outrora local de tráfico humano e sofrimento geracional. Nas crónicas, temos o regresso de Teresa Coutinho e o texto desta semana dos ladrões de bicicletas, desta vez pela mão de Vicente Ferreira. Muito obrigado, o resto de boa semana, sigam-nos nas redes e boas leituras.